Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de leitura comentada da obra Três Ensaios Teóricos e Filosóficos de Minha Autoria. Hoje, então, nós iniciamos a leitura comentada do capítulo 1, um, chamado de Ensaio 1, a Linguística Hermética. Como já afirmamos na introdução deste empreendimento enunciativo, não marcaremos, ou pelo menos não tentaremos marcar as vozes teóricas, filosóficas que nos fundamentam. Para torná-las mais perceptíveis, recomendamos aos nossos interlocutores que revisitem nossos enunciados anteriores, tais como a nossa tese doutoral. Tópico 1.1 Abordagem da tríplice à concepção una da língua e da linguagem. As concepções de língua e linguagem que subsidiam a nossa forma de olhar o objeto da linguística advêm de três paradigmas distintos: o estruturalismo, o sócio-interativo e o ecolinguístico. Na introdução do presente enunciado tangenciamos brevemente os dois primeiros. Agora, que nos deteremos nessa temática detalhada e profundamente, vamos também agregar à nossa discussão o terceiro pensamento linguístico. Compreendemos que as diversas abordagens do objeto da linguística se dão em virtude do fato de seus formuladores não possuírem uma visão holística sobre ele. Assim sendo... Uma visão fragmentada, compartimentada e particularizada da língua e da linguagem gera concepções e conceitos igualmente fragmentados, compartimentados e particularizados que são incapazes de abarcar os fenômenos linguísticos. Bom, a gente é, tem uh, base nos estudos bactinianos e também a gente busca os estudos socirianos para fundamentar o nosso pensamento linguístico e esse essa combinação ela surge então na nossa pesquisa doutoral e as bases para isso, a gente já falou diversas vezes, né eu tinha nas mãos um objeto de estudo que era a escrita de língua de sinais e a proposição de um sistema novo de escrita de língua de sinais. Assim, eu precisava compreender o sistema linguístico, precisava compreender a teoria da dupla articulação. Por outro lado, eu tinha a questão de toda a valoração do sujeito surdo em torno da escrita de sinais, que eu precisava analisar e observar. Então, é, justifica é, a, a, o meu pensamento ser, então, constituído por essas duas teorias, né? e eu vou buscar também um aspecto da teoria ecolinguística para fundamentar esse meu pensamento. Na abordagem, nossa abordagem busca uma visão mais holística do objeto língua e linguagem. Para tal, buscamos compreender como explanaremos na sequência que, sem ambicionar esgotar o assunto, os três paradigmas linguísticos selecionados são constituintes dele e podem ser estudados de forma igualmente holística. Outro sim, defendemos a linha de força de que, assim entendida linguística, nos aproximaríamos do todo do objeto da linguística. Abstrato e concreto na língua e na linguagem não se excluem, pelo contrário, eles se retroalimentam, né? coexistem harmonicamente e se retroalimentam. Por um lado, o pensamento do linguista, do especialista, é, produz, então, dados sobre os fenômenos linguísticos ligados à fonologia, à morfologia e à sintaxe da língua, por outro lado, essa consciência vai é, alimentar, então, o concreto da língua, os atos de linguagem, e esses, por sua vez, alimentarão a consciência abstrata é, do linguista a partir dos estudos e das pesquisas. É claro que nosso empreendimento não tem... O objetivo, e tampouco é esgotar todas as vicissitudes dos fenômenos linguísticos. Tão somente pretendemos encará-los sem separá-los do todos que eles compõem. Ou seja, todo e qualquer fenômeno linguístico pode, a nosso ver, ser explorado de um ponto de vista sistêmico, abstrato, como também podemos vê-lo pelo prisma da concretude. Assim sendo, propomos que nossas futuras investigações não promovam rupturas ou separações. Abstrato e concreto em língua são duas faces de uma mesma moeda. É, isso aí para é, referendar essa nossa afirmação de que é, o abstrato e o concre concreto na língua não se excluem, né? eles existem, coexistem e se retroalimenta. Tópico 1.1.1. A concepção abstrata da língua e da linguagem. Antes de adentrarmos o lado abstrato dessa moeda, chamada língua-linguagem, vale ressaltar que uma das obras que serviu de esteio para a construção da, nossa, é, da linguística estruturalista, né, melhor dizendo, a obra baseada em anotações de seus alunos, a adição e lafra do próprio punho de organizadores e editores, nos leva a uma ideia errônea sobre o linguista que a originou. Só se somos impelidos a repetir, pois assim está posto, que ele estudou a língua retirando-a do sujeito, ou seja, retirando-a de sua vida. No entanto, a obra baseada em seus manuscritos originais mostra que a história não é bem assim, pois o pai da linguística moderna admite que não há nenhum elemento linguístico se não estiver vinculado a uma ideia, bem como afirma que uma forma linguística não existe em si mesma, o que nos leva a pressupor que, para o pensador, a língua como sistema não existe em si mesma como também assume que no sistema linguístico sobressaem os processos mentais e não os psicofísicos. Logo, é impreterível que esta língua, ainda que sistêmica, necessite do sujeito para resistir e só pode não ter explicitado isso, mas suas incursões, dúvidas e assertivas nos conduzem a essa conclusão. A obra, Os Escritos de Linguística Geral, baseada nos manuscritos originais de Saussure, mostra um Saussure muito mais social, um pensamento fundado no social. Embora ele esteja lidando com o objeto, língua criada a partir de um ponto de vista abstrato, né, ele vai reconhecer e vai enfatizar em várias passagens na obra, o valor desse social para a constituição dessa língua. Vale ressaltar que, apesar de considerar a língua sistemática, Saussure admite o caráter social dela ao afirmar que, ao colocar tudo o que é linguagem e língua em seu verdadeiro nicho, centrado unicamente no sujeito falante, sendo esse concebido como ser humano ou ser social, é uma importante conquista da área da linguística final. Esse postulado sossiriano derruba, a nosso ver, a tese de que o linguista genebrino exclui o sujeito da vida da língua. Essa é uma passagem na, nos estudos sossirianos que me é muito cara. Né? O fato de que, ao atribuir, ele afirmar que ao atribuir língua e linguagem, tudo o que é de língua e linguagem, ao seu verdadeiro nicho, centrado unicamente no sujeito falante, né? sendo esse um ser social, né? isso configura como uma importante conquista da área da linguística. Né? Veja bem, nós estamos falando aqui da centralização da língua e da linguagem no sujeito falante, ou seja, sem o sujeito falante não é possível vislumbrar língua, vislumbrar linguagem e o mais importante: esse sujeito visto como um ser concebido como um ser social no lado abstrato da moeda. A primeira concepção de língua e linguagem a que recorremos é da sistematicidade ou do estruturalismo. Tomemos esse termo como oriundo do pensamento sociriano que concebe. A linguagem comum, fenômeno como sendo o exercício de uma capacidade existente no ser humano. Nesse aspecto, a linguagem é concebida como uma generalidade. Noutras palavras, é a soma da língua mais a fala, enquanto a língua é percebida como sendo um conjunto de formas concordantes que o fenômeno assume numa sociedade numa determinada época. Outro sim a língua é admitida como fruto social da capacidade da linguagem, constituindo-se de um conjunto de convenções necessárias que são adotadas por dada sociedade para permitir o uso dessa capacidade de seus indivíduos. Novamente, a gente referenda aqui, baseada na obra Escritos de Linguística Geral, a importância do social para a concepção de língua e linguagem de soci. Né? Todo... Toda essa fala, todo esse parágrafo, ele está fundamentado, então, no pensamento sossiriano de que a língua, ela tem como a, a sua base é, constituinte mais importante a sociedade. A língua concebida como sendo a linguagem desfalcada da fala e admitida como objeto da linguística é sempre apresentada como um fenômeno organizado. Daí decorre a ideia de sistema composto por unidades cuja estrutura obedece a determinadas normas, regras, para constituir um todo que faça sentido. A língua é, pelo viés sistematista, um sistema de valores puros. Tais valores, os que compõem o um sistema de língua, não constituem em formas e nem sentidos, nem em signos, tampouco nas significações. O valor linguístico reside na relação geral entre os signos e as significações Tal relação é estabelecida com base na diferença geral dos signos Juntamente com a diferença geral das significações Somada à atribuição anterior de certas significações e determinados signos Ou reciprocamente A gente fala aqui da Teoria dos, dos Valores onde os elementos precisam ser opostos, né? precisa estar em oposição um ao outro pra, para que surja então o contraste, surja então a realidade. Para lembrar o tal Tequim, né? a sabedoria oriental, é, que vai nos dizer que a realidade é a circunstância provisória dos opostos necessários. Né? Nisso o Socir é muito filosófico, ao afirmar que um signo, mediante a semelhança do outro, não gera a nossa consciência, né? não, não tem realidade. É preciso, então, ter uma relação de oposição. Ou seja, um, um exemplo muito, muito simplório até aqui. Se eu oponho um fonema A a outro fonema A, nenhum dos dois existem. Não cria realidade, não cria materialidade. Eu preciso opor algo que gere contraste para a teoria do valor. Então, eu preciso ter um A oposto a B, em oposição a B. Ou seja, A é tudo o que B não é e B é tudo o que A não é. Esse contraste gera a consciência, desperta a consciência e, então, cria realidade. Já a linguagem é tida como um fenômeno social, oriundo do exercício da faculdade comunicacional humana, sendo essa constitutiva do homem como tal. Ele é dado, organizado pela linguagem articulada, mas sem ela. Ou seja, a gente tem uma faculdade inata da linguagem, mas não tem a linguagem, precisa despertar a consciência para, para isso e nela se inserir. O homem é organizado para falar, no entanto, só chegará a falar por meio da relação com a comunidade que o cerca. Olha a importância do social. Pouco importa a etnia, ele depende da comunidade na qual se insere e só experimenta o exercício da faculdade da fala em relação com a língua e com a linguagem. Se não existir essa relação, essa interação né com o social para você então despertar-se na língua e na linguagem, não existirá, então, exercício dessa faculdade. A linguagem humana é constituída pela somatória da fala, vontade individual, mas a língua, passividade social. A língua é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto das convenções necessárias e adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade pelos indivíduos, ou seja, a sociedade, o social, concorda nas normas, concorda nas formas, concorda na maneira em que é, determinada língua é utilizada. A natureza dela, da língua, é convencional, social externa e deve ser estudada como sendo a essência da atividade comunicativa. É, veja bem, aqui a gente precisa ter um certo cuidado A natureza da língua é convencional Isso significa que tudo o que existe no sistema linguístico Surge do, do grupo que exercita a linguagem Certo? Do grupo social Então o grupo social é que convenciona tudo o que existe no sistema É social, claro, sem o social não haveria né? o, o, a língua e é externa, esse externo não quer dizer que a língua é uma entidade, é um ente externo a nós, que em determinado momento ela vem e nos coopta a psique, né, ele está dizendo aqui que a, a língua é externa porque a língua é social, né, e aí a gente pode é, estender um pouquinho mais essa reflexão, é externa, porque ela está no social, porque ela depende do social para ter materialidade. Ou seja, dentro de mim, dentro da minha psique, a língua não possui realidade. Ela é apenas um conjunto de formas normativas. Né? Então, quando ela ganha materialidade, quando ela está no social, na interação, então ela tem de fato materialidade ela tem existência, ela tem essência. Né? Então, nesse sentido, a gente concorda que a língua é externa e deve ser estudada como a essência da atividade comunicativa. Tópico 1.1.2 concepção concreta, dialógica da língua e da linguagem. Já na teoria enunciativa a língua apresenta a propriedade de ser dialógica. A língua é, antes de tudo, sociológica, de caráter dialógico em seu uso real, que não se restringe apenas a um diálogo face a face. O dialogismo é, portanto, a base da concepção de que só na diferença nasce o sentido, sem, no entanto, Desprezar a semelhança, pois a similaridade, pois sem a similaridade haveria tão somente a incompatibilidade e não a diferença. Aqui a gente nota um, uma aproximação, uma proximidade é, desse pressuposto com a teoria do valor sociriana. Né? É, essa é uma fala é, que remete ao professor Sobral, né, e releitor de Bakhtin e enfatiza a questão da diferença. Então, o dialogismo, ele é uma base que sustenta a uh, o surgimento do sentido, né? A uh, o nascimento do, do sentido mediante a diferença, sem desprezar, obviamente, a, a equidade, a igualdade, né? Sem, sem essa, essa similaridade, essa semelhança, então é, a gente não poderia é, considerar, né, a, o dialogismo. Né? Então é, é necessário a diferença, mas também a similaridade, é, porque. Sem a, a, a, a similaridade, a gente teria apenas incompatibilidade e não diferença. Né? Então, a gente vê claramente a questão dos opostos aqui que são necessários para que se é, crie um contraste e o contraste gere a consciência. A língua na concepção enunciativa é, um meio, uh, é o meio do qual nos utilizamos para materializar a linguagem verbal. Humana. Cabe aqui frisar que verbal, né, com V maiúscula, em nossa concepção se refere a tudo aquilo que possui movimento, tudo aquilo que provocação, já verbal com V minúscula, se refere ao verbo, elemento linguístico e também à palavra de forma geral. Logo, a língua é mais que um sistema unirreferencial. É fruto de um trabalho humano, ou seja, do exercício da capacidade humana de semiose verbal. Portanto, a língua é ideológica. Assim sendo, a língua é capaz de referenciar um mundo imediato e também um outro mundo para além da imediatez na qual se estabelece a interação. A verdadeira substância da língua é o fenômeno social da interação verbal realizada por meio da enunciação ou das enunciações. É, a gente pode inferir aqui, então, que fora da interação verbal, não existe realidade da língua. Né? É, Quando a gente refere-se a ela, então, como unirreferencial, como referenciando um mundo imediato, a gente tem o presente da é, interação Mas só que a língua não se restringe A esse presente da enunciação né? Por meio da língua A gente revisita Enunciados anteriores Nesse sentido Referenciando o professor Sobral novamente A gente responde Em certa medida ainda aos gregos né? Ou seja a, Talvez as raízes da nossa enunciação né? da, da, Daquilo que é materializado Como língua na interação verbal, estejam aí perdidas no cronótipo, no espaço-tempo. Né? Sejam tão antigas que a gente não seja capaz de é, rastreá-las. Né? Ela, ao mesmo tempo, então, que referenda, referencia, melhor dizendo, um mundo é, presente, ela também busca um mundo passado para se constituir esse presente e também projeta um mundo futuro. A língua na sua realização prática não pode ser separada do seu conteúdo ideológico cotidiano, ou seja, não pode ser abstraída de sua significação valorativa relativa à vida. O material verbal, seja a palavra ou o sinal para inserir o contexto das línguas de sinais, no qual se compõe o sistema linguístico e está sempre repleto, carregado, prene de conteúdo e de significação ideológica ou vivencial. A separação da língua de seu conteúdo ideológico consiste num erro grosseiro. Dessa forma, a língua é constituída por signos ideológicos em relação com os sujeitos e suas configurações sociais. Né? Eu posso sim né, uh, fazer uma análise. É, das formas puramente linguísticas é, de uma enunciação. Né? No entanto, eu não devo nunca perder de vista o horizonte social valorativo que é, é base, é material, é essência desse enunciado. É aquilo que dá existência, aquilo que dá materialidade a essa enunciação. Assim sendo, e de acordo com a vasta produção do círculo bactiniano, a língua é um sistema de signos relativamente estáveis, mutáveis e flexíveis. É formada num processo ininterrupto que se origina da interação histórico discursiva dos falantes, cujas leis de, formações, de formação são leis sociológicas em sua essência e, além disso, Considera-se também que a criação linguística e a criação artística não se coincidem, ao mesmo tempo que a criação linguística não pode ser compreendida desconsiderando os sentidos e valores ideológicos que a constituem. Por fim, a língua existe não em si e por si, mas somente em sua relação com a enunciação concreta, com o ato verbal concreto, ou seja, a língua só pode vir, a existir, só pode ter materialidade, só pode ter realidade existencial se ela estiver inserida na enunciação verbal, na interação verbal, melhor dizendo. Então, fora da interação, a gente não pode considerar a materialidade, a existência da língua. A linguagem é um sistema simiótico aberto que está sustentado por uma dialética num plano convencional que possui uma certa estabilidade, ou seja, aqui a gente nota claramente a admissão né, do, do, do, do círculo é, desse plano convencional, né, social, né? So social convenciona a língua, então ele é existente, ele existe na língua, né? e nesse plano convencional há uma certa estabilidade, nele as significações tenderão sempre há uma cristalização. Né? Então, nesse sentido, quando eu ouço uma palavra, quando eu vejo um sinal, eu sou levado imediatamente para o nível mais elementar, né? para o nível mais básico, mais superficial né? da língua, no qual está a significação, está a, a, o plano convencional, está essa relativa estabilidade da língua. Outro sim, a, língua, a linguagem é fruto de uma tensão dialética contínua que existe entre a estabilidade e a instabilidade, ou seja, entre os elementos que tendem à permanência e aqueles do plano marcado pela instabilidade de caráter centrífugo ou ainda entre a solidificação das significações e a amplidão dos temas historicamente possíveis. Logo, a linguagem assim compreendida possui o sujeito como centro. É importante a gente frisar aqui que nitidamente, nessa, nessa é, que, nesse pensamento, nessa pressuposição, era isso que eu queria dizer, e tinha fugido a palavra, fica muito claro. É, os dois polos, a dupla polaridade da língua e da linguagem. Aquilo que é relativamente estável e aquilo que é instável. Aquilo que me desperta a consciência no primeiro nível para a significação, para aquilo que está cristalizado, para aquilo que a gente encontra, por exemplo, no dicionário relativo a um verbete, a uma palavra, e aquilo que somente a interação pode dar existência, que é um tema historicamente possível. Né? Então, isso é muito amplo, não é possível é, mapear em sua completude. A concepção de linguagem na teoria da enunciação é essencialmente social e está centralizada no papel enunciativo da linguagem verbal. Portanto, a filosofia da linguagem deve ser fundamentada no enunciado, e esse deve ser considerado como um fenômeno real da linguagem e como uma construção sócio ideológica Esse aspecto evidencia uma dupla orientação da linguagem, uma que aponta para o social e outra que vai em direção da dialogicidade da linguagem. É importante a gente ter sempre em mente né, essa questão da dupla orientação da linguagem na a uh, concepção bactiniana é sempre ela tá apontando nessas duas direções: no social, né? O sujeito é o centro de valores, ele constitui esse social e é por ele constituído, né? E uh, a dialogicidade da linguagem, ou seja, a capacidade que a linguagem tem de retomar sempre temas anteriores. Né, com esses temas anteriores é, produzir um presente, referenciar um presente e projetar um futuro. Né? Nesse sentido, a cadeia ela é ininterrupta. Né? Eu vou sempre ao passado para buscar enunciações. A minha enunciação nunca é primeira. Né? Eu sempre referencio enunciações anteriores. Eu sempre busco no passado fundamentar as minhas enunciações presentes, constituir, eu busco no passado os elementos para a constituição da, da minha arquitetura enunciativa. Né? Nesse sentido, esses enunciados que eu profiro, que eu constituo, estão sempre em relação a enunciados anteriores, estão sempre respondendo a enunciação anteriores e gerando questões para minhas enunciações futuras e para é, interactantes futuros. Assim sendo, a linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e social que se insere para efeitos de compreensão e análise na efetiva comunicação e os sujeitos e os discursos nela, envoltos. Diversas noções surgem e inter, interrelacionam-se na elaboração da teoria enunciativa e discursiva da linguagem. Em diferentes momentos são apresentados e debatidos as noções de signo ideológico, palavra, comunicação, interação, gêneros discursivos, textos, tema e significação, discurso, discurso verbal, polifonia, dialogismo ato, atividade e evento, entre outras que são constitutivas do processo enunciativo discursivo, que a gente referencia na né, amplidão dos conceitos da teoria é, bactiniana. A linguagem é tida como uma atividade humana vinculada à dimensão da vida, sendo constituída da mais complexa forma e, ao mesmo tempo, se apresenta como a mais paradigmática. Nela, o jogo de valores é materializado na atividade verbal e verbal humana. A formulação de uma concepção de língua e de linguagem em Baquetim está associada a uma proposição do ato de autoria, de autoria para lembrar a professora Simone Padilha. As considerações sobre a natureza da linguagem são várias, dentre as muitas destaco Aqui o caráter axiológico, valorativo, logo ideológico e o aspecto enunciativo e a perspectiva dialógica da linguagem que pressupõe a interação. Ou seja, na interação eu suscito, é, eu atualizo, eu busco no passado enunciações para constituir a minha. Eu busco no, no passado as questões colocadas a vida, encarnadas na vida, para que então eu formule os meus dizeres. Esses dizeres, eles sempre responderão a dizeres outros, a dizeres anteriores e também formularão, projetarão um futuro enunciativo. Deixará então esses enunciados, né, deixarão esses enunciados, melhor dizendo, para mim e para os meus outros, questões futuras. Tópico 1.1.3, concepção ecolinguística da linguagem. A ideia de empregar termos de origem ecológica na linguística já foi, foi utilizada na teoria da enunciação, quando Bakhtin afirmou que a linguagem não é uma prisão, é um ecossistema. Esse postulado corre, corrobora a visão ecossistêmica que a ecolinguística tem da língua e da linguagem. A, a ecolinguística, portanto, se constitui do estudo das relações entre língua e o meio ambiente. Existem três pontos essenciais para tais concepção: um o que é língua? Dois, o que é meio ambiente da língua? Três, de que natureza são as relações entre língua e meio ambiente? A ecolinguística também concebe a língua considerando-a como uma coisa que se relaciona com o relativo meio ambiente. Na ecolinguística, os estudiosos e pesquisadores utilizam conceitos ecológicos como metáforas que são transportadas para os estudos da linguagem. A língua é interação, sendo que essa se dá no interior do ecossistema linguístico. Essas interações são classificadas em dois tipos, interações organismo-território e dois interações organismo-organismo. Nesse sentido, a, a ecolinguística considera que língua ela é interação, né? isso corrobora a teoria bactiniana de que a interação verbal é a essência da linguagem e fora dela não pode existir materialidade linguística, tá? e essas interações elas se dão dentro de um ecossistema, né? um ecossistema linguístico. Então essas interações, segundo eles, são de duas ordens, uma interação do sujeito com o território no qual ele vive, ou seja, com o meio social, né? e dois, interações organismo-organismo, ou seja, o sujeito interagindo com, com outro sujeito, com o seu outro. No primeiro tipo, a interação se dá entre o indivíduo e o mundo que o cerca. Né? Sujeito, mundo, sujeito, sociedade. Ela equivale à significação que, na disciplina, é também chamada de referência, denotação, denominação, entre outras. No segundo tipo, a interação se dá entre indivíduos e é equivalente à comunicação, ou seja, é a interação comunicativa. Na concepção da ecolinguística, o ecossistema linguístico é composto por um povo, P, que vive em um território, P, no qual interagem verbalmente mediante a utilização de sua própria língua L. Nessa abordagem, os conceitos partem da ecolinguística e são transferidos metaforicamente para os estudos da linguagem. Isso já foi afirmado anteriormente, a gente só está reiterando. Em uma outra abordagem, a língua é vista como um fenômeno realmente ecológico. As duas abordagens reificam a língua. Numa, a língua é tida como uma coisa que se relaciona com seu meio ambiente, enquanto a outra investiga a coisa língua com, com o objetivo de verificar como ela influencia a coisa meio ambiente. Nas duas ideias, então, a gente tem a reificação né, da língua, tanto da língua como do meio ambiente. No entanto, o estudo ecológico dos fenômenos da linguagem não se confunde com nenhuma das duas posições, tampouco com as duas em conjunto. A designação ecologia linguística deixa clara a concepção que a linguística ecossistêmica tem dos fenômenos da linguagem. Nessa concepção, língua L, são as interações verbais que acontecem entre os membros de uma dada sociedade ou povo, P, e entre eles e o mundo ou território, T. Semelhantemente, como na ecolinguística, como na ecologia biológica. biológica perdão. Não existe apenas um ecossistema linguístico. Dependendo da perspectiva, que se olhem os fenômenos da linguagem, no mínimo quatro são encontrados. Um ecossistema natural da, natural da língua, 2. ecossistema mental da língua, 3. ecossistema social da língua que convergem ou se fundem num quarto sistema integral da língua. Em cada um desses ecossistemas, a língua deve ser relacionada a um meio ambiente respectivo, um meio ambiente natural, 2. Meio ambiente mental, 3. Meio ambiente social da língua, que converge para o meio ambiente integral da língua. Assim, sendo de forma genérica, a existência de uma língua implica na existência de um povo que a use, assim como pressupõe um território no qual esse povo fala essa língua. Logo, temos o ecossistema integral da língua podendo também ser chamado de ecossistema fundacional da língua. O texto é bastante claro, né? é... não vou me deter nos comentários. Para a ecolinguística, a língua nasce dos atos de interação comunicativa. Nesse sentido, a gente tem uma aproximação é, grande da teoria bactiniana, inserida em suas respectivas ecologias da interação comunicativa, tanto ontogenética quanto filogeneticamente. Esse aspecto pressupõe que a língua é social, já que o meio ambiente de interação comunicativa é o povo e surge da interação verbal, linguagem. Por meio da interação comunicativa, o diálogo é construído, constituído. Esse é tido como um fluxo interlocucional, ou seja, a alternância entre falante e ouvinte. Não é possível prever a direção que um determinado diálogo tomará. Tampouco seu término pode ser previsto, aspecto que corrobora o princípio bakhtiniano da cadeia ininterrupta da linguagem. No entanto, o diálogo está submetido a regras socialmente admitidas, o que não exclui a possibilidade de negociar os significados durante o diálogo. Fato que nos faz relembrar o postulado sociriano, para quem quiser verificar aí no livro, vide segundo parágrafo do tópico 1.1.1. A ecologia da interação comunicativa emerge dos quatro ecossistemas linguísticos, ou seja, o natural, o mental, o social e aquele que se origina de todos esses, né, que funde todos esses, que é o, o ecossistema linguístico integral, da língua. Para finalizar, interessa-me a assertiva de que a língua apresenta característica adaptativa a um dado meio ambiente variável, aspecto essencial dos organismos vivos e sociais. O sistema da língua não poderia deixar de se submeter a tais constrições gerais. A língua, por certo, é sistemática, mas esse sistema é adaptável, significando, portanto, que ele não é fechado como uma máquina. Para a ecolinguística, os ecossistemas orgânicos, como os organismos vivos e a língua, o todo é mais que as partes. Então a gente tem aqui é, uma assertiva que nos direciona para olhar o todo da língua. Né? As partes são importantes, as partes constituem, mas a gente não pode isolar uma parte apenas desse tudo. Ficamos por aqui com essa leitura comentada e a gente volta, então, no próximo vídeo para falarmos um pouquinho sobre o tópico 1.2, desenho, a minha concepção de língua e linguagem, até chegarmos no ponto em que estamos nas gravações do, das reuniões do GFI. Nosso muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até esse ponto e fica o nosso convite. Para assistir os demais. Tchau, tchau.